Fala, player! Beleza? Willzer aqui. Player, recentemente eu trouxe um vídeo no canal falando de 8 coisas no Playstation 5 que me surpreenderam de fato, tá? Nesse vídeo de hoje eu vou trazer 5 coisas que o Playstation 5 já deveria ter, tá? E 5 coisas que o Playstation 5 tem que melhorar urgentemente, porque... De fato, ele é um ótimo console, mas ele está longe de ser perfeito, tá? Então, alguns pontos, até comparado com o Series X, ele já deveria ter. Então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouco destas coisas, beleza? Então, bora pro vídeo e segue a vinheta. Player, vamos começar aqui com as coisas que o PlayStation 5 já deveria ter, na minha humilde opinião. Alt Tab em jogos. Na realidade, o que é esse Alt Tab em jogos? Ou jogos em segundo plano, tá? O Xbox Rex, ele já tem essa funcionalidade. Quando a gente fala de um console... Né, de última geração comparado a um PC top, um PC realmente, um PC gamer, e você não conseguir trabalhar com Alt Tab em jogos, por exemplo, você abre um jogo, joga ali meia hora, depois fala, cara, não quero mais jogar esse jogo, você abre um outro jogo, joga meia hora e tenta voltar no jogo anterior. Só que assim, conforme você abre um jogo em cima do outro, ele fecha o último jogo que estava aberto, tá? Então, eu não sei se isso foi um problema de desenvolvimento, se a galera não pensou nisso. Mas, cara, é, vai totalmente contra ao que o SSD propõe, que é agilidade, que é processamento, né? De você trabalhar com várias coisas simultâneas ao mesmo tempo. Então, a gente tem do lado um console que é super poderoso, com SSD, e você não consegue abrir multijogos, né? Trabalhar com, com, você trabalhar com 3, 4 jogos abertos e você voltar nesse jogo de, de onde você parou. Então esse é um ponto que eu não sei se eles vão trazer futuramente, mas é uma coisa na minha opinião já deveria ter. Outra coisa, player, que o Playstation 5 já deveria ter de fábrica, né sem nenhuma atualização, é o suporte a resolução 1440p. É sabido de todo mundo quem, quem tem um setup gamer. Cara, eu acho que 80% tem um monitor 1440p. Né, não tem um monitor 4K porque é muito mais caro e o 1440p ele, pô, ele atende muito bem. E o PlayStation 5 não ter essa resolução pelo poderio, que né, pela performance, pelo poder, pela configuração robusta do console, não ter essa configuração é muito estranho. É estranho também a Sony depois pronunciar que não imaginaria que isso seria um problema né, para a comunidade gamer. Foi totalmente equivocado esse cenário. A Sony comentou que em futuras atualizações poderão colocar esse suporte a 1440p, mas de fato é muito estranho. A gente tem um console que pode rodar praticamente a 8K e não consegue rodar a 1440p. Bizarro isso. Outra coisa que o PlayStation 5 deveria ter é ter a sua biblioteca de jogos mais organizada. O que acontece é o seguinte: é, estão saindo alguns jogos é, de PlayStation 4 já otimizados para PlayStation 5, como God of War, Ghost of Tsushima, é, Days Gun, por exemplo. Só o, o problema é você nunca sabe. Quais jogos de fato estão otimizados para a Playstation 5. E tem outro ponto, né? Alguns jogos, por exemplo, como o Call of Duty Cold War, Black Ops Cold War, ele tem duas versões. Ele tem a versão de PlayStation 4 e a versão de Playstation 5. E você não sabe qual versão que você está instalando. Então, cara, é um negócio que fica muito bagunçado de você conseguir se organizar. A biblioteca ela não é tão clara assim e você tem que fazer vários caminhos para entender se aquele jogo que você está instalando no seu HD é o de PlayStation 4 ou de PlayStation 5, tá? E mais para frente eu vou comentar porque essa parte de instalação de jogos no HD também no PlayStation é horrível. Outra coisa que o PlayStation 5 já deveria ter Player era é uma gestão melhor de onde você instala os jogos quando você faz download. Tá? Todos os jogos de PlayStation 5 eles serão obrigatoriamente instalados ali no SSD interno do PlayStation 5. Quando você vai baixar um jogo de PlayStation 4, tem a opção de você instalar no SSD interno ou no armazenamento estendido. O ponto é que você tem uma opção em configurações que você deixa habilitada ou não, que é sempre instalar jogos do PlayStation 4 no armazenamento estendido, sim ou não. Até aí, tudo bem, mas o ponto é que quando você vai fazer um download, primeiro que ele não pergunta onde você quer fazer, que eu acho que isso seria o ideal, onde você quer fazer a instalação, de acordo com o espaço que tem disponível em cada armazenamento. Então, se você quiser ter certeza do, do, de onde você vai instalar o jogo, você sempre vai ter que fazer esse procedimento. E cansa, né? Porque você tem que ver armazenamento antes e depois você escolhe se você se sempre vai instalar no, HD, no no armazenamento estendido ou não, os jogos do Playstation 4 que eu falo, tá? E às vezes você quer instalar no, no, no armazenamento interno para você ter downloads mais rápido, esse tipo de coisa. E é muito ruim, porque o tempo todo acontece de eu querer baixar algum jogo da biblioteca né, algum jogo que eu preciso instalar, que eu já tenho, e simplesmente ele fala que não tem espaço. Daí eu vou lá, tenho que mudar, não, não quero que sempre instale no HD, no armazenamento estendido, eu quero que instale, né, consequentemente, no SSD interno. Cara, e ficar fazendo essa gestão o tempo todo é horrível, né? Porque a gente já tem menos espaço e a gente tem que ficar fazendo esse, esse, esse gerenciamento de espaço o tempo todo, cara. Isso é muito chato. Outra coisa, player, que o Playstation 5 já deveria ter é a possibilidade de você instalar SSD NVMe né, para aumentar o armazenamento interno dele. Hoje é possível você colocar o armazenamento estendido, que é o HD externo 3.1. Né, não são todos os HDs que tem configuração. Mas o ponto é, jogos de Playstation 5 eles só irão jogar em HDs SSD. Você só vai conseguir aproveitar o máximo da nova geração que são os jogos feitos exclusivamente para Playstation 5, em armazenamentos SSD. E a Sony ainda não deu a possibilidade de você instalar os jogos, os HDs, os SSDs não são reconhecidos ainda. Segundo a Sony, o Playstation 5 será capaz de ler SSD NVMe a partir do meio do ano, eles não deram nenhuma data ainda. Mas já, isso o console já deveria ter, concorda? Agora, player, a gente vai falar de coisas que o Playstation 5 pode melhorar e tem que melhorar o quanto antes, tá? Player, ele esquenta demais. É assim, é absurdo o quanto que ele esquenta. Ele não faz barulho, como eu comentei, que foi uma das coisas que me surpreendeu. Mas ele esquenta muito, tá? Ele esquenta demais. Quando você tira o cabo HDMI, cara, você não consegue você fica jogando meia hora e você tirar o cabo HDMI e colocar, por exemplo, o teu dedo né, naquela parte de mental do cabo HDMI, você não consegue segurar, de tão quente que é. é o, que, o ponto qual que é? Né, assim, já vem a, alguns relatos aí na internet, alguns jogadores que compraram o é, um Playstation 5 já estão postando aí, circulando na internet, imagens do videogame dizendo é, que ele está super aquecido, que precisa desegar, esse tipo de coisa. A Sony ela informou anteriormente que um, uma das vantagens do Playstation 5 é que eles vão conseguir controlar a frequência do cooler é, em alguma atualização, de forma remota, tá? justamente para não comprometer e fazer com que o console ele não esquente tanto assim. A gente sabe que o tamanho dele, né, o motivo do tamanho tão grande do PlayStation 5 é justamente para ele conseguir ter uma boa circulação de ar e, e preservar os componentes internos ali para que não esquentem, enfim, esse tipo de coisa. Mas é inacreditável o quanto ele esquenta e preocupa, principalmente agora que tem muitos relatos aí na internet da galera reclamando. Né, que o console tá pedindo, aparece uma mensagem pedindo para desligar o console, porque ele tá super aquecido. Outra coisa que o Playstation 5 tem que melhorar, mas vai ser um desafio imenso, é o tamanho. Cara, ele é muito, muito, muito, muito grande, tá? É, ele não vai caber em qualquer lugar, enfim, quem comprar o Playstation 5 agora, obviamente, vai dar um jeito, né? Mas o, o grande ponto do Playstation 5, ele é tão grande, que ele é desengonçado, se você tiver que mudar ele entre a vertical e a horizontal, você sempre vai ter que buscar uma chave de fenda, uma moeda, uma faca, alguma coisa para você instalar o, o, a base dele, desinstalar a base dele, que acaba chateando bastante, tá? Então, acredito que, como nas versões anteriores de Playstation 4 e até de Playstation 3, de Playstation 2, de Playstation 1, deve ter uma versão em mas talvez essa versão em pode demorar muito mais do que a gente espera principalmente pelo motivo anterior que eu comentei, né, que o Playstation esquenta muito, e ele precisa de espaço para dissipar todo esse calor. Então, mas é uma coisa que realmente eles têm que pensar em melhorar o tamanho do Playstation 5. Outra coisa que a Sony tem que melhorar urgente no Playstation 5 é o DualSense. A gente já tem vários relatos na internet de drift do controle. O meu mesmo, ele apresentou um pouco, mas depois que eu fiz uma limpeza, tem até um vídeo que eu fiz no canal aí, melhorou e resolveu o problema, mas a maioria das, das pessoas que tem problema com Drift do PlayStation 5 já é uma questão mais técnica e em alguns casos é necessário até abrir o controle. O ponto é que o controle é totalmente diferente do DualShock 4, tá? Ele é bem mais é, cheio de frescurinha, ele tem muito mais tecnologia, por isso que ele oferece essa experiência sensacional mas as peças dele são idênticas às peças do DualShock 4, quando, eu falo, quando a gente fala do analógico, e até mesmo idênticas ao controle é, da Microsoft, do Xbox One, tá? da família Xbox One. Então, player, é uma coisa que a Sony precisa resolver urgentemente, porque o controle é um controle que ele não vai ser tão simples de arrumar, não vai ser qualquer pessoa que vai abrir e que vai né, conseguir consertar por si só esse, esse controle aí. Então, a Sony tem que pensar urgentemente em novas versões, novas tecnologias, para que não ocorram mais esses problemas de Drift, né? Outra coisa, Player, que tem que ser melhorada no Playstation 5, é a questão do espaço do SSD interno do Playstation 5. Ele tem em torno de 600 GB, tá? De espaço ali para você colocar os seus jogos. E com o tamanho dos jogos hoje, cara, é... são 5, no máximo 6 jogos que você joga, né mais atuais, por exemplo, que são jogos do Playstation 5, que geralmente você vai colocar ali, você não vai conseguir colocar muito mais que isso. Então, eu não sei se existe, se existe algo né, que, que as desenvolvedoras estão pensando em diminuir o tamanho dos jogos, tentar comprimir o tamanho dos jogos, ou o Playstation 5 numa próxima versão, numa versão Slim ali, tenha mais capacidades no HD. Mas isso, de fato, é uma coisa que a Sony tem que pensar em melhorar o quanto antes, né? ou tentar, por exemplo, é, é, habilitar a possibilidade de você colocar jogos do Playstation 5 em, em HD externos, não necessariamente somente no SSD, porque o SSD é muito caro, né? um SSD de 1TB você vai pagar R$ 1.200, R$ 1.400. Então, quer dizer, ainda é uma tecnologia que é um pouco inviável, e a Sony poderia pensar em alguma forma né, de a gente conseguir gerenciar e, e conseguir utilizar da melhor forma a questão desse, H, de, desse armazenamento que é muito baixo, muito pouco ali no Playstation 5. Seguindo aqui em armazenamento, player, a gente vai falar de um problema que está acontecendo com mais frequência no armazenamento externo, mas também aconteceu no armazenamento do SSD, tá? E esse é um problema que a Sony precisa resolver ontem antes do almoço. Cara... O que está acontecendo. Eu vou fazer a simulação do problema aqui. Eu só quero explicar para vocês um pouco. A gente vai aqui em Bibliotecas. E aqui a gente tem três abas. né Sua coleção, instalado e, PS... e Playstation Plus. Na sua coleção, são todos os jogos que você tem. Né? Então aqui vão aparecer os jogos que você comprou. os Jogos de PS Plus. Enfim, Gold. Gold não, né? É, o jogo PS Plus. Enfim, todos os jogos que você comprou e que você tem na sua biblioteca. Ponto. Aqui já aparecem alguns que já estão instalados, então o Call of Duty Black Ops Cold War está instalado, Cyberpunk está instalado, Street Fighter, como vocês conseguem ver, não, não está instalado, Final Fantasy VII Remake instalado, enfim, aparece aqui alguns instalados. E aparece aqui um desenho de onde que ele está instalado, então quando aparece esse botão, essa parte, esse ícone né, de, um, de um cone, praticamente, é, é quando ele está instalado no armazenamento externo, tá bom? E, o, e esse jogo aqui, ele não aparece como instalado, mas ele aparece ali ó, no armazenamento externo, tá vendo o ícone ali em cima? E o legal, quando você. Quando ab... eu vou, por exemplo, dar um exemplo aqui, eu vou pegar o Call of Duty, ele vai abrir e vai aparecer a opção de jogar. O que, que ele faz? Eu aperto o botão X e ele vai pro jogo. Ele abre o jogo. Show! Vamos voltar para lá para a biblioteca. Uh, aí, por exemplo. Cyberpunk é a mesma coisa, só que quando eu coloco no Street Fighter, ele aparece ali, ó, jogar, certo? Quando, quando eu aperto o X, aparece a seguinte mensagem. Não é possível encontrar o jogo o aplicativo. Para iniciá-lo, conecte a unidade de armazenamento estendido em que ele está instalado. Beleza. Só que o armazenamento estendido já está instalado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele já está instalado. E tem 700 e, e... enfim, tem espaço pra caramba ainda. E o ponto é que o jogo ele não aparece aqui. O Street Fighter ele não aparece aqui. Aparece Cyberpunk, o Final Fantasy, que eu tinha mostrado pra vocês lá na biblioteca. E o Street Fighter ele não aparece aqui. E aí, o que acontece? Você quer jogar o jogo, né? Beleza, eu, preciso instalar, eu quero instalar o jogo, você não consegue instalar. Porque ele já aparece que está instalado aqui. E o problema é, eu já tentei excluir ele algumas vezes e não consegui. Eu vou tentar, eu vou excluir aqui o Days Gone, por exemplo. Eu aperto o botão opções em cima do jogo, coloco excluir, ele vai perguntar, o aplicativo será excluído sim. Eu vou excluir e ele vai, beleza, excluiu. Days Gone, deve aparecer o logo ali que eu posso baixar. O que, que ele vai aparecer? Baixar ali, não vai aparecer jogar. Quando a gente tenta fazer isso com Street Fighter, por exemplo, eu vou tentar excluir aqui, ó. Vamos ver se agora ele vai, porque antes ele não estava deixando nem excluir, agora excluiu. Mas anteriormente ele não estava nem deixando excluir. Eu acho que isso aconteceu quando, esse problema aconteceu no SSD do Playstation 5, e para vocês terem uma ideia eu tive que formatar o HD inteirinho, isso está acontecendo o tempo todo, tá, e, e outra vez eu tive que recuperar os dados do Playstation 5, então quer dizer, é um problema muito chato que está acontecendo e a só nem resolver esse bug o quanto antes. E player? Comente também se vocês têm interesse que eu traga outros vídeos para o canal. Eu prometo que quem trouxer algumas dicas aí, eu vou trazer esse vídeo. Eu vou citar quem deu a sugestão ou os, os inscritos aí que deu a sugestão, beleza? Então, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho. É, compartilhe o vídeo aí com a galera que eu vou ficar muito agradecido e vai ajudar demais o canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus, valeu e fui!